Primeiro fato. Segundo fato. Terceiro fato. Quarto fato. E quinto fato. Peixes, primeiro fato. Uma viagem que você vem planejando vai acontecer, um objetivo que você está pensando, montando ou executando, vai sair do papel, dando muito certo, porque o mundo é realização através de uma ação bem feita, através de uma ação bem feita, bem visualizada e bem sonhada. Segundo fato, por mais que as áreas da sua vida estão fluindo, é como se houvesse algo tirando o seu sono, algo do passado, talvez, ou algum medo do futuro porque é como se você tivesse tudo para ser feliz, mas não é. Tem alguma coisa te preocupando nesse momento, talvez algo bom que é seu, mas que não está com você nesse momento. Terceiro fato, você pode estar em conexão com a espiritualidade maior, de modo que se sinta uma pessoa tranquila quando ao restante do mundo. Porque é como se você estivesse com foco no que é bom, no que pode te agregar valor, e isso vem te trazendo só coisas boas. Porque você enxerga melhor, soluciona questões com muito mais clareza. Como se você estivesse no caminho certo. Quarto fato. Você se sentia tão feliz, tão bem, mas tem algumas coisas destruindo essa felicidade. É como se não houvesse mais concordância com pessoas ao seu redor. Saiba que é preciso lembrar dos motivos iniciais que te levaram a estar com essas pessoas e em como tudo era bom e colocar na balança junto com os momentos difíceis de agora e ver qual dos dois lados vale a pena resgatar ou focar. Quinto fato. Tem pessoas buscando a direção dentro de si mesmas, sabe aquele momento de vou ficar no meu canto, vou cuidar de mim, vou refletir, não quero ficar no meio da multidão agora não. Até para se centralizar, manter o foco em rotinas planejadas fazer coisas legais na sua companhia, uns estão naquela fase de observar mais, outros aguardando o momento certo para ter uma ação, tá bom? Gratidão!